com grande alegria que, em nome do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, nós parabenizamos a GESTOS, seus voluntários, a diretoria e também todos os parceiros pelos 25 anos. Nós conhecemos, admiramos e acompanhamos muito de perto as ações que a GESTOS tem feito ao longo desses anos principalmente desde o início da epidemia do HIV, e que continua com o seu trabalho não só nacional, mas internacional, sendo bastante reconhecido. A GESTOS não só se destaca na defesa dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV, mas também, principalmente, no que diz respeito à questão da saúde sexual e reprodutiva, às questões de gênero, e é reconhecida como uma das instituições que promove é, material de campanha, inclusive com o próprio Ministério da Saúde, tem esse histórico dessa parceria, é, de alta qualidade no enfrentamento do HIV e também no que diz respeito a questões de saúde sexual e reprodutiva, que inclui, inclusive, o preservativo feminino. Infelizmente, eu não vou poder estar aí com vocês representando o Departamento de ST, HIV AIDS e Hepatites Virais, mas dessa forma virtual, nós estamos deixando um, um grande abraço para todas as pessoas que, que, de alguma forma, contribuem com a Gesto e que também desejamos uma ótima bodas de prata de 25 anos de celebração e que venham mais até 120, quem sabe, anos de comemorações. É, esperamos que nos próximos anos tenhamos oportunidades de uma parceria mais próxima e que realmente a Gesto continue a fazer esse trabalho brilhante. E vamos para as bodas de ouro.